Bom dia, criança, bom dia para você também, meu Deus, mas que sorriso mais maravilhoso, de bom dia, criança, criança, meu Deus do céu, que simpatia, amor, bom dia, bom dia, bebê, cadê o sorriso? Ai, que coisa mais rica!